Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Você que está me visitando pela primeira vez e você que já é inscrito nesse canal, pô, a gente vai ver hoje mais um box aqui de uma, uma novidade, eu não sei o que tem aqui dentro, a gente vai saber daqui a pouquinho, mas eu só sei que são coisas voltadas para saúde e segurança, ok? Esse canal, para quem está entrando agora, além de falar de temas de saúde e segurança, eu faço um box de produtos também, tanto de tecnologia quanto produtos que são ligados diretamente à saúde e segurança, ok? Que possam fazer prevenção. O meu objetivo com esse canal é deixar conteúdos que possam ser úteis para vocês em treinamentos, em divulgações, em palestras, enfim, para que haja mais prevenção, para que menos acidentes aconteçam no dia a dia. E esse produto aqui, eu acredito que vai ajudar a gente nisso. Vamos fazer um box rapidinho? Ah, muito cuidado com as ferramentas de corte para embalagem, essa aqui não é a mais segura, tá? Mas eu vou fazer com todo o cuidado possível, se você tiver um, um estilete retrátil, né, que a lâmina fica recoberta, isso seria o ideal, tá bom? Então, mas eu vou fazer com todo o cuidado aqui. Ok. Olha, a embalagem já é bonita, hein? Mostrando aqui também. A marca, gente, olha só. Eu não recebo nada dessa marca, Acero. Mas é uma marca de botas. Olha só que interessante. Essa daqui é a Tiger Areia, cor areia, número 42, tá? Da linha de botas da Acero. Vamos ver como é que é que essa bota... Veio pra nós aqui Olha só que coisa mais linda <risos> ó, É o estilo de bota que eu gosto, né? Você já deve ter visto no meu canal as botas que eu já fiz outros reviews, né? E um box de produto Essa daqui, ela tem um solado que tem uma performance, ó Que vem até aqui em The Level Não sei se tá focando aí Né? Mas ela tem uma performance, o solado com uma performance que é resistente a óleo, né? Então se você pisar num, num piso que esteja impregnado de óleo, não vai tanto prejudicar o solado quanto deixar o solado escorregadio, né? O piso escorregadio faz com que a pessoa escorregue e caia. Então nesse caso ele é resistente a óleo. Uma coisa interessante nessa bota, que é uma coisa que eu sempre é, analiso antes de comprar uma bota, é como os feixes é, são para fechamento da bota com o cadarço. E eu sempre privilegio os feixes que são de engate rápido, que você passa rapidamente pelo, pelos passadores, principalmente nessa parte aqui do cano, para você retirar a bota e colocar, facilita muito. E a altura do cano também, ó, tem quase aqui ó, um palmo. Então, 23 centímetros, se não me falha, me falha a memória, tem essa altura. isso ajuda a gente a evitar que, quando a gente torcer o pé, é, tem uma lesão muito grave, uma luxação no tornozelo. Então, muitas vezes evita até uma torção, mas se você torcer muito, é, tiver uma, um movimento muito brusco para o lado, o movimento vai ser contido se você tiver com a bota bem amarrada e essa, essa altura do, do cano aqui for uma altura que proteja também o seu tornozelo. Nesse caso, sim. Né? Tem um pegador aqui para você poder calçar e retirar a bota. Cara, realmente. Essa bota aqui tem um acabamento, o, o próprio cadarço, ó. ele é de um material fininho e resistente da nylon O acabamento dessa bota aqui, ó no um notebook liso aqui e totalmente acolchoado internamente. Ó. Cara, olha só aqui, totalmente acolchoado, aqui resistente, aqui tem uma maniabilidade boa, com uma palmilha para dar um conforto, a uma palmilha que tem uma largura considerável, né? Só que isso ainda não é a cereja do bolo. Vamos colocar aqui o que eu comprei junto também. No caso dessa modalidade de bota, é a palmilha antiperfurante. Então, nesse modelo de bota você compra a palmilha antiperfurante e coloca na bota. Então você pode usar essa palmilha para outras botas também, tá? Então, aquela modalidade de bota que a palmilha vem costurada na planta dos pés, aí você já não tem essa possibilidade, de, essa portabilidade de levar a palmilha. Mas nesse caso eu consigo colocar, é, eu tiro essa palmilha aqui de cima e coloco a palmilha antiperfurante por baixo dessa. É um material altamente resistente à perfuração, né? Então é só colocar aqui. Pronto, volta essa palmilha normal, pronto, já tá, olha só lá, eu coloquei a palmilha de perfurante e depois a palmilha normal por cima, pronto, eu sei que tá protegido, Esse caso o, o solado vai perfurar, mas a palmilha não deixa chegar na planta do seu pé, tá? Então tá aqui as duas palmilhas. Essa bota, gente, ela é da linha de botas é, da Cero. Deixa eu até ver aqui. Ok. Tirar essa caixa aqui. O que, que eu queria falar dessa bota? só para a gente finalizar esse unboxing aqui, eu vou fazer agora, vou utilizar essa bota por um tempo e depois de um tempo, aí de um mês, dois meses, três meses, sei lá quanto tempo, eu venho aqui e faço o review dela, mostrando a resistência, o desgaste, enfim, se realmente ela tem esse grip todo aqui em pisos que tem a presença de óleo ou material que deixa o piso liso, tá bom? Ela... Agora, uma coisa interessante que eu queria até chamar a atenção aqui dos fabricantes de, de bota, né? no caso aqui é a Acero. A Acero, existem alguns tipos de bota que tem CA, certificado de aprovação, mas nem toda a linha dela. Um pedido que eu faço para você, eu acho que toda bota deveria ter um certificado de aprovação. Por quê? Eu posso usar uma bota dessa tranquilamente dentro de uma empresa se eu tivesse esse certificado, porque ela se tornaria um EPI. Então. O que, que precisa para essa bota é, provar que ela é resistente àquele tipo de risco? Pô, coloca uma biqueira de composite, já existe a palmilha antiperforante sintética. Então, quer dizer, a biqueira de composite mais uma palmilha sintética, totalmente viável passar por um teste, um órgão certificador, que seja o Imetro ou seja o Fundacento, sei lá, qual órgão que esteja apto a fazer isso, é com todas essas mudanças na legislação, mas uma bota dessa, se tivesse um CA seria utilizado em massa em larga escala nas empresas isso não tem dúvida, principalmente em áreas de mineração ou de terraplenagem então ser acorda para isso, coloca biqueira de composite nessas botas e, e a palmilha antiperforante é como uma opção, na realidade não uma opção, como uma questão de full nas botas, né, que ela já vem é, costurada no, no próprio solado e põe para vender você vai ver a quantidade de pessoas que vão querer uma bota bonita como essa dá para sair até no domingo com uma bota dessa né não é uma bota muito cara essa bota aqui ela custa em torno de sei lá menos de 200 reais tá bom gente? Pasme! Mesmo de 200, menos de 200 é, existem botas de segurança que custam isso tá com o C. então nada mais justo Gasta um pouquinho para certificar a bota e coloca e vende. Né? Então eu vou usar essa bota aqui por um tempo e depois eu digo para vocês o que eu achei. Acero, aceita essa minha sugestão. Eu acho que muita gente também está achando a mesma coisa. Se você viu esse vídeo e gostou, tá aí. Acero Botas, uma opção muito boa. Botas com qualidade, fabricadas no Brasil isso que é o mais legal ainda e aí deixar para você gente se você gostou desse vídeo deixe seu comentário compartilhe divulgue proteção dos pés você sabia que para você ter todo tipo de mobilidade para você fugir de uma situação de risco de perigo o que, que você precisa os pés saudáveis então a gente não dá muito valor para isso mas os pés são importantíssimos para você manter a sua chance de se manter íntegro, saudável e sair das situações de perigo.